O 2, né, imitar um personagem no momento, mandando o adversário agir como o tal personagem, é, que também envolve a interpretação, também envolve a personificação, que é uma figura de linguagem. É, citando o que esse personagem faz, né, tipo, faz que nem esse personagem, e, e você coloca a característica dele. A batalha do Crisin versus Maçã, tem um exemplo do que eu falei agora, dessa, do item 2. Olha a voz do moleque, deu pra perceber, só faltou ele falar, Scooby, cadê você? Olha a voz do moleque, deu pra perceber, só faltou ele falar, Scooby, cadê você? Cara, você é a voz do falsista, você não é em moleque, sai daqui, vai encher linguista. Em vez dele ser direto, é isso que eu tô falando do segredo. É, ele manteve o segredo, ele não falou assim, ah, a sua voz parece do Scooby-Doo. Ah, beleza. Não tem segredo nenhum nisso. Agora aqui, ele extraiu o óbvio e deixou pra jogar na última parte. Olha a voz do moleque. Deu pra perceber. Só faltou ele falar, Scooby, cadê você? Entendeu? É, é esse que é a, o processo do, é, do desafio para a revelação do segredo. Gostou da dica? Se você curtiu, tem um conteúdo completo de 40 minutos. Tá no link do vídeo. E é isso aí. Valeu. Tá vendo?